Mulher. Mulher. Mulher. Mulher. Mulher. Mulher. Mulher. Mulher. Mulher. Não dá para falar no lugar da mulher na cidade sem pensar também o lugar da mulher na arquitetura e no urbanismo. Eu acho que a gente tem um pouco dessa leveza, desse olhar crítico sobre os seus fazeres no espaço urbano. E, querendo ou não, isso é uma materialização na forma de pensar. Mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, porque no fundo, nós estamos todos nos espaços urbanos. Mas isso não quer dizer que esses espaços são confortáveis pra gente de muitas formas, já que muitas vezes a nossa realidade não está sendo considerada nos desenhos desses espaços públicos. Mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher. Vivenciar um pensamento feminista na construção da cidade é paralelamente refletir sobre os espaços e, em especial, os espaços públicos. E nesse caso, a arquitetura e o urbanismo é extremamente poderosa, no sentido de que, de fato, podemos tornar isso material, podemos tornar o nosso pensamento realidade. Thank mm -hmm. you. Eu parei para refletir que eu, como mulher, e antes mesmo de arquiteta ou estudante de arquitetura, eu já tinha uma visão crítica no desenho da cidade, porque a minha vida toda eu sempre refleti antes de sair de casa qual caminho eu vou fazer, só que muitas vezes a gente não entende que essa reflexão para a mulher é muito naturalizada e nem todos pensam assim. Na nossa concepção, isso é tão natural e a gente já está tão acostumada a nos privarmos de certos lugares e a lembrarmos dos ensinamentos das nossas mães que diziam Olhe, prefira ruas mais movimentadas, vá pela rua mais iluminada. Que a gente não para para pensar que isso é uma reflexão de gênero.